I've been praying through the evening I've been praying through the night Bom, eu, estamos nos preparando Pra ficar Duas semanas e meia Sem o Dani Somos só nós dois agora O Dani vai viajar amanhã Pelo trabalho E, e vai ficar fora Vocês vão ver daqui a pouco aonde que ele tá chegando Ele tá animado, mas ele também tá triste De deixar a gente aqui Sozinho e pra resolver esse problema de ficar em casa sozinha com o Pongo por duas semanas, mais de duas semanas, eu resolvi passar uma semana com ele, com o Pongo, numa casa de montanha, super rústica, só nós dois. E provavelmente vai estar tá nevando o Pongo. É, provavelmente. E que a minha solução para não ficar sozinha em casa <risos> é ir para casa de montanha né? e ficar sozinha lá com o pombo, mais isolados ainda, né, pombo? Mas isso está me deixando muito animada e muito feliz, eu não vejo a hora. Tenho que fazer meu próprio fogo para aquecer a casa, vai ser bem interessante. É lógico que eu vou levar vocês juntos. Now I'm sitting on the ceiling. I'm gazing at the stars. In the with my feet. Ontem foi a primeira vez que eu usei a frase eu sou youtuber. Quando alguém me perguntou o que eu fazia, né? Meu trabalho, o que é meu trabalho? E pra mim foi muito interessante usar essa frase pela primeira vez Porque, como vocês sabem, eu não comecei a fazer esses vídeos com o intuito de virar youtuber Mas acabou... uma coisa levou, acabou levando a outra E eu acabei criando outro canal também, como vocês já sabem E de repente eu me vi passando a maior parte do meu tempo fazendo os vídeos pro youtube e resolvi realmente assumir isso agora como meu trabalho. Eu acabei achando nisso uma oportunidade muito boa, de... de usar minha criatividade, meu lado criativo, de criar coisas novas, de me sentir inspirada de novo, de procurar inspirar os outros também com o que eu faço e de formar também, trazer informação mas legal disso tudo é que eu sou youtuber com orgulho e eu gosto de ser, estou gostando muito tenho desenvolvido um novo respeito pelas pessoas que que fazem vídeos de qualidade no youtube porque eu sei agora o trabalho que dá e é um trabalho que quem está assistindo não, não vê é literalmente atrás das cortinas eles vendem óculos de leitura Uma loja de cozinha Música Então, eu sei que você vai ver esse vídeo aqui só em casa, mas eu só queria te dizer que eu te amo muito e que tô com saudades e tô orando por você e que a gente se mantém em contato, tá? E logo, logo eu volto, né? Fica com Deus. Beijo. I'm all let me it's going to say, Let's go under cover. I wanna be your lover. I don't want the kids they play. It's not a so we've Estou em uma casa e logo logo já saí. É, surpresa ainda, vocês não sabem para onde eu vou, mas logo logo vocês vão descobrir. Aproveitar que eu estou viajando pela empresa, então o conforto é um pouco grande. Então vou mostrar para vocês um pouco de como é aqui, né, para vocês terem uma ideia. Hum, isso aqui vai virar uma cama inteira de noite. Ah, e eu estou viajando na casa executiva. E é isso. Aproveitar, divertir um pouco. E, como vocês viram, tem... tem uma música em outra língua aqui, em é um chinês, cantando no fundo vamos lá, boa viagem, até daqui a pouco. Oi gente, então estou aqui é, esperando o meu próximo voo, estou numa conexão. E eu estou na China Não é o meu destino final ainda Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Como eu disse no vídeo anterior Eu tô no, tô viajando pela empresa Então eu tenho o privilégio De poder viajar de classe Executiva Então eu estou agora aqui, vocês podem ver atrás de mim Na, na sala VIP da, da Air China Aqui na China, em Beijing E pra vocês terem uma ideia do aeroporto Olha que bonitinho aqui atrás de mim Dá pra sentar, tem uma mesa ali com banquinhos, dá pra entrar, sentar ali e ficar relaxando um pouco. Acabei de dar um oi pra Carol, avisar que eu tô aqui já, acordei ela, ligando pra dar boa noite. E é isso. Próxima etapa, você já descobre qual vai ser. Cheguei na penúltima parte do meu destino, estou no Japão. E esse é o meu destino, eu vim para o Japão para um workshop da minha empresa. Agora eu estou no aeroporto de Tóquio e logo logo eu vou seguir para o próximo aeroporto que mais algum, algumas horas ainda até chegar no hotel e descansar.